Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, nosso primeiro Chá da Fusão. Não queria que fosse esse o convidado, né mas... Minha temporada, querida, ficou em 14º lugar. Aqui em Ucrânia melhorou uma posição. Vou falar Talvez já. Não. Oi? Talvez não. Tem a retascar eu conseguir a minha medalhinha de duas posições iguais. É verdade. É... Não, e ainda tem a questão do júri que eu vou falar. O Christian está es... estreando o júri da temporada também. Vamos lá, seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Alvinho. Meu F2 em Serra é Leoa. E estamos aqui no flop novamente Ai, gente, Olha, só quem viveu a eliminação desse menino em Serra Leoa Sabe o que aconteceu e eu vivi do ladinho de lá sofrendo de mãozinha dada com ele então, Para mim, mim, <risos> mim, falar do Christian é quase um gatilho Falar do Christian em é, Surbata é quase um gatilho Vamos lá é, Antes da gente começar com a a entrevista aqui com o Cris já deixa o like no vídeo que essa entrevista eu tenho certeza que vai ser muito gostosinha é, se inscrevam no canal do VD ativem os sininhos para receber as notificações já bazinho feito vamos lá bom, estava conversando aqui com o Cris antes da gente começar a gravar e é uma coisa que outras pessoas também é, falam e acham e vou aproveitar o espaço para falar sobre isso é, a, a dinâmica do, do, do chá, né, da entrevista A ideia não, não é, né, como vocês sabem Entregar o jogo de quem está jogando ainda né? a, a gente faz essa entrevista mais para ser uma conclusão da trajetória Da pessoa que foi eliminada E também para que o que a pessoa tiver para dizer Que seja dito para todo mundo Que ela não diga só para quem estava com ela no jogo Que ela não diga só para quem ela quer privilegiar Que ela fale abertamente Então, assim é esse o combinado que eu faço com todo mundo, e a gente tenta. Às vezes uma coisinha ou outra escapa aí, mas os ossos do ofício. Amigo, é, bom, oficialmente você foi o segundo membro do júri em Serra Leoa, porque você entrou para o júri depois da desistência da, da Laís. Né? Mas, se a gente for pegar por ordem de formação, mais uma coincidência. Coincidência aí, né? Depois de tantas aí que a gente vem falando no chás, você é o eliminado, o primeiro eliminado que, que forma o júri. É... Era um trauma para você? Era uma coisa que você, tipo, Deus do céu, e agora? Ou não? Você tava de boas com essas superstições? Não, não. Tô bem tranquilo em ser é a Hallie Ford, prefeita da Ponderosa duas vezes. É, eu tinha mais, mais trauma assim, se eu tivesse saído antes da merge, antes do, do júri começar, porque tipo, em Serra Leoa para mim foi muito frustrante assim sair antes da merge, porque em Serra Leoa a gente jogou com, para quem não acompanhou, eram quatro tribos de cinco, e a gente ficou nisso de quatro tribos de cinco, acho que quase umas três semanas, que tiveram uns fariadões, o jogo pausou, foi um negócio e tributo de 5 é tal coisa, você faz sua aliança, fechou ali, tipo, não tem muito o que você alocar. então você vai já preparar seu jogo para merge. E a, em três semanas você não tem muito o que fazer na Tribo de 5, a gente ficou muito imune. A gente foi para um CT antes de ser eliminado, e aí você não sente que você tá jogando assim, você fica ali só, só pensando o que vai ser, quando vai ser merge. E sair da porta foi bem frustrante, assim, porque você acompanhou o jogo, você sabe, tipo, que eu que eu acredito que a gente estaria bem posicionado. Você assim, usufruiu dessas alianças que a gente construiu no, tipo, antes de você se eliminado. E foi bem frustrante não ter, não ter jogado tipo, a merge do, de Serra Leia. É, ainda mais assim, saindo nas circunstâncias que você saiu, né, amigo? Eu não vou repetir esse trauma, não vou fazer Sim, isso. Foi uma coisa que diz. eu fiquei muito feliz no meu CT. Tipo, eu saí 7x6, não teve poder, não teve vida não teve nada. Tipo, foi 7x6 puro ali, tipo... Não tive a maioria dos votos, foi isso, acabou. Não tenho é, pra... nada pra ficar chorando. Só pra não ficar muito piada interna, em Serra Leoa, quando, quando o Cris foi eliminado, foi, assim, uma chuva de poderes. Assim, foi os quatro, cinco poderes usados no mesmo CT. Não recomendo que vocês visitem lá, porque vocês vão revisitar traumas. É mas o que o que o que assim pelo menos a leitura que eu fiz e aí você vai poder me corrigir ao longo da, do nosso papo aqui se, se eu tiver errado é, a sua situação em Ucrânia ela ela foi ela foi oscilante eu não acho que você ficou bem posicionado o tempo inteiro eu acho que você teve que se readaptar em alguns momentos é, Assim, bem posicionado, obviamente, sem esforço, sabe o que eu tô falando? Acho que você deu o seu jeito. Mas eu não sei. Fica a sensação, e aí vamos começar falando do começo. É, por exemplo, fica uma sensação de que na Yarilo original, é, você não conseguiu dar tanto as cartas, assim. Você teve que mais que... É, se adaptar ao panorama que estava acontecendo ali para você não, não ficar numa minoria. Não sei, é uma leitura correta ou você acha que, que não? Que você já estava tipo, super de boas ali desde o começo? Não, depende do, do momento. Assim, o primeiro CT, eu tomei um blind, tipo, eu votei com, com a maioria, mas foi aquela coisa. Tipo, Raboni me ligou no momento que abriu a votação e falou: o voto vai ser no Pamplona. Tipo três pessoas voltar nele, eu não quero te dar um blind, vote nele também. Mas, tipo, foi aquela coisa com a arma na cabeça, não tinha o que fazer, votei. Mas eu fiquei sabendo do plano na hora do CT. Ah. Então, não tava em maioria ali. Meu plano era mesmo ter eliminado Moscatelli. E foi isso. Aí, na hora, você tipo, você vai votar em uma pessoa numa tribo de quatro só para jogar um voto e quebrar a ponte, não, não, não tinha porquê. Sim. É, então, então não era uma impressão é, incorreta, né? Porque eu fiquei, eu fiquei com essa impressão, assim, de que você não estava. que não era uma coisa lá que você estava, tipo, muito afim. Eu não, eu não sabia dessa é, informação que não, você. Não, queria não queria ter eliminado o um Pampulono, achei que não fazia sentido para mim, achei que tipo, o Raboni achou que fazia para ele, até hoje eu acho que não tanto. E tanto que quando aconteceu a eliminação, minha posição não era, tipo. Boa, claro que não era boa, mas não era horrível, não tipo, eu não botava meu não foco, eu saía se tivesse se tivesse outro CT com a Sara ainda no jogo. É, então, tipo, bom, aí eu acho que já é um segundo momento que pro seu jogo é bem relevante, assim, né? A desistência da Sarah, é, bom, uma vez que você foi avisado em cima da hora, né, da da, da eliminação do Pamplona, Bom, significa que era um plano que já estava em curso, pelo menos com duas pessoas, né? No mínimo. É, e você fica sabendo em cima da hora. E aí, a Sara desiste logo depois. O que poderia ser uma boa notícia para você, dependendo de como a Sara tivesse ali posicionada na tribo. Como que que foi? O que que significou a desistência da Sara para o seu jogo? É, então, a Sara, eu para mim, ela era a melhor posicionada dentro da Iarilo. Ela, é, ela para mim, não saía em nenhum cenário dentro da Iarilo. Só que depois desse primeiro do CT do Pamplona, começaram a ser ativadas aquelas imunidades por poder. Então, a gente já sabia que a gente não ia para um CT interno, que a gente ia para um CT compartilhado. Nisso, ter perdido a primeira prova foi tipo uma merda, porque todas as outras tribos tinham cinco a gente tinha quatro. Pode ocorrer blind? Pode. Pode alguém querer melhorar sua posição dentro da tribo? Pode. Mas a tendência era votar em 5 contra 4. O que, para mim, não era de todo ruim. Eu é, acho que das outras 3 tribos, das outras 4 tribos, eu sobreviveria. Se eu fosse contra três eu não seria o alvo. Sim. E... Inclusive, no CT, inclusive no CT da Sara que ela quitou, já estava peru. Se a gente fosse, a probabilidade dela ser se eliminar, acho que o, o boot da noite tinha grande chance de ser ela. Entendi. Então, você acha que quer dizer, dentro dessa dinâmica que se estabeleceu logo depois né da saída do Pamplona, da, dos CTs duplos, você estava mais de boa, porque você estava melhor posicionado também nas suas relações fora da tribo, do a depender que você da tribo. sim é, mas mais confortável do que se você tivesse que encarar é. ali só a tribo, tribo né? é, tá, aí a Sarah desiste e volta a ter depois CT só de, da tribo né? e você Não. É bom, você bom a Sarah desiste, o seguinte ainda foi CT duplo sim, mas aí vocês ficaram porque imunes né? Sarah, ficamos imunes mas foi um inferno, porque você passa dois dias tipo, naquele stress de, de a Sarah Quitou, agora não somos mais quatro, agora a gente é três. É, o, a, o kit da Sarah afetou muito o Moscatelli e o Raboni, tipo... O Raboni passou quatro dias off, o Moscatelli ficou muito abalado, eu tinha uma, tipo, eu tinha uma tribo fantasma, assim. Porque os dois ficavam muito abalados, e é uma coisa que acaba pesando no jogo, porque, tipo... Eu senti o baque, assim, na hora do Duque da sara mas, tipo, ela tava bem. Tipo, ela tomou a decisão por razões pessoais dela. No dia seguinte eu conversei com ela, eu tava bem, eu entendi, tipo. Então, não foi algo que me afetou a nível pessoal, como eu senti que afetou os meninos. Mas é aquela coisa, só tá todo mundo dizendo, ai, tá na merda, quero que tá, a gente é muito injustiçado, tipo, não tô mais com estilo no jogo. Você acaba dizer aquilo também, e aquilo começa, em certa forma, porque você não vai, tipo, ser o alegre enquanto tá todo mundo velório. Então aquilo começa a te afetar também, assim, de certa Sim. forma. Você vai Sim. repetindo tanto aquilo que aquilo começa a virar uma emoção sua também. Você vai internalizando também, né? O que? É... Tipo, a energia da tribo, né? Sim, faz total sentido. Bom, mas com a desistência da Sarah, aí você tá falando aí desses dois dias aí, né? Que foram. Foram dois dias que separaram a desistência dela do próximo CT, foi, né? É a sua sensação permanecia a mesma, que você sobreviveria se você fosse no CT compartilhado, ou sem a Sara, a coisa já era mais imprevisível? É, Dependia do tempo. Sim. Bom, mas aí, infelizmente, vocês ficaram eram imunes, né? E aí vocês foram para a tribo pro CT, que, que extinguiu a tribo, e a gente... Bom, que não tem como, gente, vocês vão me discutir eu não tenho como não fazer referências de Serra Leoa nesse chá aqui, vocês vão me desculpar. É, a gente viveu uma situação bem parecida né, em, em Serra Leoa, a gente quase foi extinto lá também. E é um desespero, né, porque você ir nessa posição de, de pessoa, eu lembro que era uma, uma coisa que a gente não queria. A gente virou aquela prova na raça, porque a gente não queria que a tribo fosse extinta, a gente não queria que cada um para uma tribo, porque a gente sabia que a situação ia ser muito delicada. É... e aí você acabou dessa vez é... indo até o final do processo e a tribo foi extinta Porque... eu não fui votado isso e você não foi votado como que chega, como que você vira e aí eu acho que o seu jogo começa a ganhar novos contornos seu jogo, seu jogo começa a ter um pouco mais de protagonismo é... não que não tivesse antes mas eu acho que você... Eu não assisti... Foi algo que eu, inclusive, acho que me prejudicou, porque, tipo, é... o plano de todo mundo, acho que da maioria das pessoas, é ficar bem UTR na... na tribal e ficar sorrindo ali até pra A chegar foi... na merge. Mas, A tipo, não... na hora o que jogo tira não tira me isso. Sim, sim. Mas aí, bom, você chega numa tribo de três pessoas, sendo que você tinha mirado no Moscatelli no primeiro CT e, e, não, e bom... Você votou no Pamplona, mas como você mesmo disse, o seu alvo inicial, original era o Moscatelli. E aí você, enfim, vota com o Moscatelli e elimina Raboni. Como que isso acontece? Então, como eu te falei, o Raboni, ele me passou muito que ele queria trabalhar comigo, assim, tipo. Na hora que abriu o CT ele me votou, aí eu falei, tipo... Eu, tipo, senti o um baco assim na hora, mas aí eu falei como é que eu faço essa situação, se é a melhor possível, tipo... Ele tá me ligando, tipo ele quer trabalhar comigo. A início eu já fiz ele colocar a Sara na chamada e tal, e eles não avisaram pro Moscatelli que eles iam me contar. Isso aí já foi algo que eu que eu já vi uma abertura ali. Uma oportunidade, é... né? Sim. É... Só que eu não sabia o quão próximo a Sara era do Moscatelli. Eu achava que a Sara era mais próxima do Rabone. Isso foi outra coisa que foi descobrir mais para frente mas eu sentia muito uma abertura do Rabone, porque tipo, o Rabone ia estar comigo, tipo queria trabalhar comigo. Então tava... depois do que da Ferrari, eu senti que eu era a prioridade dele. Só que o Rabone ele ficou muito ausente no jogo, ficou muito ausente no jogo, e a gente vê muito assim nas tribos desimadas, que as pessoas que vão que vão longe nas tribos imadas, acabam fazendo um duo assim, tipo a gente tem o Rafflen e o Lemis a Gabi e a Isa, porque se há ali dois votos que não tem muita, muita ligação com ninguém, tipo, se acaba conseguindo evoluir. Eu não enxergava isso no Rabone, porque todas as pessoas de fora da tribo que eu conversava, elas não conversavam com o Rabone, tipo, eu não via que meu jogo se encaixava com o Rabone, e eu via que o Moscatelli tinha social melhor com as pessoas que eu queria trabalhar. Entre. Então comecei a usar muito isso. Tipo, é... De jogar para pessoas próximas que pra falar bem de mim pro Moscatelli e tal, então fui fazendo tipo essa coisa indireta e eu conversava mais com ele do que o Raboni, assim, tipo, acaba sendo a verdade das coisas o Raboni passou três dias meio que offline e eu usei isso, tipo... Você acha que de repente... A do então, é muito tenso, porque até no 1 a um eu achei que podia rolar, mas... pelo perfil dos dois eu achei, se eu volto no no Rabone, e o Rabone volta no Moscatelli, é mais fácil fazer o Moscatelli, você tá dizendo, ó, oh, eu te falei a verdade, ele mentiu pra você, do que o contrário. Sim. Mas você, tipo, não teve medo de ser você o eliminado daquela noite? Ah, medo você tem. Você fez de três meia pessoas? De tipo, dava muito fácil, tanto que eu acho, eu, tipo, achei até que podia rolar um um blind ali. Bom, então, pelo que você está falando, assim, a desistência da Sarah realmente teve um impacto muito grande no, no jogo e na, na eliminação do Rabone. Né? Mas aí, tudo bem. Eu acho que isso que você falou é muito, muito real, assim, do, das duplas que sobram em tribos que são dizimadas, assim. Porque um voto sozinho, ele é meio descartável. Agora, do, dois votos podem virar uma mesa, né? Podem formar uma maioria, né? E aí é muito estratégico, realmente, que essas pessoas se unam. Porém, o destino separou vocês. Como é que foi a escolha? É, mas, mas não tanto, assim, tipo... Já com, a maré já começou a mudar um pouco, assim. No dia do... A gente ficou imune, teve certeza das pedras, o que mudou a dinâmica de poder da Vélez, porque eu tinha muito medo pra tribo. E... E pós-pedras, eu já senti uma abertura na veles, assim. Que, tipo, que a saída do Oli de lá tinha causado, deixado certas pessoas inseguras com a posição delas dentro da tribo, e eu senti uma abertura, tipo, eu acho que eu não sairia no no CT da da Vélez, na verdade, eu, eu acredito que o mais provável era que eu fosse até Swing SwingVolt lá. Sim, e aí, por isso, foi você que escolheu primeiro a a tribo por onde você ia? Não sei se você pode falar isso, não, se isso é público. a gente entrava num acordo. Ele queria as horas a Zóra era que eu não queria jeito... Na... Ele, é, ele foi para a que era que eu não queria jeito nenhum. E aí eu pensei na Peru ainda, mas eu achava a Peru uma tribo meio complicada, ruim em prova. Tipo, pessoas que eram mais, tipo, <risos> agressivas no barraco. Então, eu achei que talvez na Vélez eu conseguisse me encaixar melhor. Tá. E aí você vai para Vélez e, e, como você está falando aí... Você estava sentindo que a maré poderia estar tá favorável para você, o que é muito bom, né? Indo para Vélez velha na, na situação que você foi, né? De, de ter extinta, e você sobra, sim. Bom, e aí isso, já teve, estava tendo a aliança da, da Vélez com a Zória para fazer a lista e aí acabou que a mococha e a perum fizeram uma contra aliança e a arilo ficou no meio nessa moscatelli já foi o exílio e já me garantiu uma imunidade que era uma rodada ele imunizava duas tribos aí ele imunizou a dele e a minha e já me deu umas tipo já me deu mais uns quatro dias para ir trabalhando e a posição da tribo bom e aí de repente você de é... Underdog, saído da tribo lá sozinho. <risos> Underdog, estou dizendo assim, não estou não falando de social geral, mas estou falando assim, da posição que você estava ali eu de solitário, Você vira o queridinho que escolhe as tribos da sua app. Por que você ativou a sua app naquele momento? E, e como que isso muda seu jogo? Porque eu acho que isso também muda muito... É um novo capítulo no seu jogo, né? De, depois que você escolhe a tribo. Acho que no meu jogo, no jogo de todo mundo, assim. Foi foi uma decisão que eu sabia do, do tamanho dela. Mas, como eu te disse, por estar na Iarilo, é, que a gente já começou perdendo, depois tiveram os CTs duplos, a gente ficou muito fora... A gente, Tipo, eu tive que me expor muito no jogo tribal e fiquei muito fora desse ciclo de poder do jogo, assim, da aliança que teve da... Da Vélez com o Camperum, da Ayama Costa e União com a Zória. Como eu estava numa posição ruim, eu não era incluído nas coisas. Tipo, chegou num ponto, tinha duas semanas de jogo, eu não tinha um chat de F3, de F4. Então eu, tava, eu sabia que eu estava numa posição muito ruim no jogo. É, que podia não ter nenhuma intertribal dominando, mas eu sabia que eu não tinha, então que aquele jogo não me servia. E eu achei, não, eu preciso, preciso mexer nisso aqui, se eu fizer tipo, essa swap eu controlo e com duas tribos de oito de as pessoas vão ter que fazer alianças, vão ter que se comprometer eu Vou tipo, vai ser minha chance de me posicionar, porque no fluxo que o jogo tava, tipo eu podia não ser o eliminado, mas eu não tava na, tipo, eu não tava recebendo informação os boots não, não me agradavam e, e foi isso Tá, e aí, mas tá, vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa história. É, a sua app, ela surge como consequência de você ter ido para o exílio, ou é, o objetivo, quer dizer, ou você faz uma campanha para ir para o exílio porque você já queria ativar a sua app, você já estava com essa ideia. Como é que foi o, o, o processo? Eu não, assim? fiz, eu não fiz campanha para ativar a sua mas já tinham pessoas que queriam sua é, como, como eu tinha dito, tinha uma aliança da Zoria com a Vélez original Para se subirem na, na lista E a partir do momento que eu entrei na Vélez, eu entrei nesse, nesse esquema Então isso já me garantiria tipo uma posição ok E, e do outro lado, a Mokoshi e a, e a Perun Eles não baixaram eu e o Moscatelli Porque tipo eles tinham birras com os Zórias e os Vélez originais então nisso a gente ficou naquele jogo do meio de, de não ser odiado por ninguém e subiu tanto que uma rodada foi o Moscátel e na outra rodada fui eu e aí bom aí você olhou as app lá e você chegou a a, a a tipo assim a ficar com medo da, da, das consequências disso ou você tipo sempre falou não tipo é é é isso não. mesmo uma coisa que você fez com muita segurança ou, ou não eu sabia que é desagradar. Tinha gente que estava muito confortável em estar naquelas tribos. É... Tinha gente que estava muito. Principalmente as pessoas que me chamaram para assim Foi a maior. Meus aliados em outras tribos queriam a sorte. Mas os da velhos que tinham me, me acolhido lá, eles não queriam de jeito nenhum. Só que ela coisa, você acabou de entrar numa tribo de, de cinco pessoas. Eu podia até me sentir confiante, mas. Você vai apostar a sua vida nisso quando você, você pode botar, pegar a mesma tribo e botar agora numa tribo de oito pessoas? Sim. Bom, e aí? É, eu não sei, eu falei isso no chá com o Edu. A sensação que a gente estava quando teve a swap é que virou um cabo de guerra né, entre as duas tribos dessa swap. É, isso já se mostrou, você já sentiu que isso ia acontecer no momento da escolha? Na hora que vocês iam escolhendo, as pessoas já foram na escolha tensa, e você já sabia que o resultado, uma polarização ali entre as tribos, quer dizer, aparentemente, né? Você foi eliminado. O que foi, é uma. Foi. O que é Mas, uma. Sim. O que contradiz isso, né? Mas, enfim. Mas as linhas as linhas se manteram, mais ou menos. Se mantiveram. Tipo, é, foi 7 a 6, o Alice flipou para um lado, a Débora flipou para o outro. E a Marcela nunca foi Arilo. Sim. Boa. Mas eu escolhi a tribo pensando nisso. Como eu te falei, eu não tinha... Tipo, eu já tinha perdido muitas pessoas que eu queria trabalhar em boots aleatórios. Eu não tinha grandes alianças intertribais. Eu falei, minha melhor... Eu não tinha grandes, não, não tinha. Eu falei, minha melhor chance é que eu fazer uma tribo e fazer esse jogo de família feliz. É minha chance de ter uma aliança para merge. Sim. Então eu escolhi Bom. a tribo pensando nisso Inclusive a escolha do Ramon A não escolha do Ramon Eu não sei nem a ordem que o Pedrinho escolheu o Ramon para ser sincero Mas eu não queria escolher o Ramon Porque ele era o menos próximo de mim da Velhas. E eu não queria quatro velhos na tribo Porque eu não queria uma tribo rachada eu, queria... eu sabia que a minha tribo era a melhor em prova E eu não queria uma tribo que tivesse um bórum óbvio Sim Bom, é, e aí, vamos lá É o que eu tô falando É o seu jogo, ele, ele oscila muito, né? Porque aí você fica numa situação, quer dizer, você escolheu a tribo, acho que você conseguiu fazer, escolheu uma tribo que você ficou satisfeito com ela, né? É, e aí vem primeiro a desistência, bom, vocês começam a ganhar as provas, como, como você previu que ia acontecer, né? E aí vem a desistência do Mosca, do... Montosa. O Mosca não desistiu Mosca, perdão E não desista, chega de desistência é, Vem a desistência do, do Montoso Na tribo é, No momento em que provavelmente Ele não iria sair Porque vocês estavam ganhando a, as provas todas é, E eu imagino que isso Mais uma vez tenha dado uma balançada No, no que você tinha pensado Para o seu jogo não, demais. Sim, prejudicou E prejudicou muito, não prejudicou pouco não porque a gente sabia quando a merger ia correr. A gente começou em uma desvantagem, porque era número ímpar, então o Kleber escolheu ir para ir a Zoria. Então era 9 a 8. A gente tinha acabado de empatar os números, e aí até a prova do domingo, que a gente ganhou com uma diferença considerável. Tipo, e eles sentaram com o Kleber, que é o pior de longe de prova do Cash. Então, se eles tivessem sentido que botar o Kleber para fazer a prova e a gente tivesse montou, provavelmente a gente teria ganhado demais ainda. E aí seria um outro boot do outro lado. Aí estaria 8 a 7 virou um 7x8. Tipo, minha tribo, de novo, em desvantagem numérica, já muito perto da merge. E além disso, com, com esse número a menos, esse número a menos influenciou na lista também. Porque ao invés da gente ter oito pessoas votando juntas, eles tinham oito pessoas. E aí acabou que eles foram para o exílio e fizeram a troca do Edu pela Marcela. Que foi uma jogada muito boa. E que também, imagino eu, mais uma vez mexe no seu jogo, né? Como é que foi o, o impacto da... Como é que, o que o que, o que passou na cabeça de vocês, assim, quando teve essa troca? Porque vocês ficaram numa situação delicada, né? É... Quando troca, enfim. O Edu, eu acho que era uma pessoa que eu imagino que a tribo de vocês estivesse contando. E que eu imagino que vocês pudessem ler que essa troca era para deixar ele, ele mal posicionada lá na outra tribo e ao mesmo tempo você chama Marcela na tribo de vocês como é que foi essa, essa esse rolê? É, tinham três queridinhos deles e um do nosso, ninguém assumiu a autoria da troca até agora, publicamente é, eu não sei quem quem fez e o queridinho da nossa era o Wally que me que me eliminou para salvar a Marcela então talvez tenha sido até ele, mas não venha ao caso, tipo, não sei essa posição, tipo Pra... Antes eu achava que não teria sido ele de jeito nenhum. Agora pode ter sido, mas acho que é meio irrelevante. Não muda muito o que aconteceu. O adulto ter ido para lá foi muito ruim. tipo Foi muito ruim, assim, porque a gente sabia que a gente podia ganhar a imunidade, que a gente provavelmente perderia o número. E eu cogitei em sabotar, mas não senti que a tribo queria. E era uma decisão que não, não podia partir de mim, porque todo mundo, tipo, circulava no cash era um alvo imenso minha relação com a do Rodrigues, que ele é meu amigo mais antigo, que tem no... Tipo, eu, de certa forma, eu trouxe ele para o Mundo Jogos, a gente conhece mais de 10 anos. Era um alvo imenso, tipo, que, que nós dois carregávamos, então não podia ser eu sugerir essa botar uma prova para salvar o do Rodrigues, ou bater o pé nisso. Sim. E aí... Você acha que... O Edu falou que ele acha que a prova foi sabotada pela, pela Zória. Você acha também ou você acha que foi o resultado natural da não dela? tenho dúvida nenhuma. Assim. O Kleber veio dar um piti no meu PVT, inclusive, porque eu falei isso e alguém contou para ele. Mas, bicho, se ele não tivesse feito a prova, ele tinha errado menos. <risos> Ai, Cristo. E aí, bom, Edu sai... E aí ativam a merge. E não foi só ele, assim, tipo, a tribo em toda, como um todo, errou muito. Tipo, Pessoas que são boas em prova tiveram mais de 50 erros no monograma. Enquanto a Marcela, que chegou na minha tribo dizendo que não sabia fazer, e que não sabia o que estava acontecendo, não sabia qual era o nome dela, não sabia qual era a twist, tipo, teve 20 erros. Entendi. Então os indícios estão aí. Uma hora a gente diz... <risos> Uma hora a gente descobre. É, pode mas, não ter sabotado. Bom. Minha tribo era a melhor em prova mesmo. Mas, assim, tipo, era o resultado que eles queriam. Ou que eles ficariam confortáveis com. Bom, é, você achava que o Edu tinha chances de, de ser salvo lá na, na tribo? Jogaram uma boia, tipo, de salva-vidas pra ele. Tanto que a Débora votou com ele. Mas a probabilidade maior era sempre ele ser eliminado Sim. inclusive bom, eu acho que foi o que deu errado no plano deles foi que eu acho que eles não esperavam que a Débora fliparia entendi bom, aí tá Edu eliminado queridinho de novo mais uma vez o um chacoalhão merge uma merge em que a tribo de vocês não tinha sido testada não tinha ido para ser <risos> ele para CT. Por um lado é ótimo, né? Quanto menos você vai para CT, mais longe você vai, vai no jogo, né? Ótimo. Por outro lado, é, é isso, né? É, era, era, era, eu imagino que deve ter sido um blind, né? Acho que não foi uma coisa que você estava esperando, saiu ontem. É, mas com, como, qual, qual era o seu sentimento? Quando a forma merge? você achou o quê? Que, a, que você estava com números? Você achou, qual era a sua sensação? Eu achei que, que eu estava com os números. É... Claro que é aquele achar, sabendo que minha tribo não tinha ido para o CT, mas não ter ido para o CT, para mim, tinha mais benefícios porque a gente não tinha rachado. A gente não tinha se votado, então todo mundo podia fingir com um certo grau de sinceridade que queria trabalhar com o outro. É. é... E eu sabia que a Débora ia vir para a gente. Porque ela votou errado no setor anterior, né? Sim. Então, era isso, achava que fazia sentido, não achava que ninguém, ia, não achava inteligente o que o que ocorreu de alguém flipar sozinho, um F13. E também, uma outra coisa que aconteceu foi que, que na prova de imunidade, eu consegui quatro equilibrar quatro rolos muito rápido. E ninguém estava conseguindo fazer nem três, assim, das pessoas que eu conversava. Então, eu passei os três dias achando que eu ia ficar imune. O que quase ocorreu, né, amigo? Sim, quase ocorreu, então isso mudou um pouco assim, o grau de, de paranoia, de segurança, de até na própria no escolha do boot da Marcela, o fato de eu estar pensando que eu estaria imune me deu mais segurança para propor. Bom, é... mas você sentir que era um sentimento... Quer dizer, eu, eu acho que faz sentido que você tenha pensado assim, tipo, que a tribo vai ficar unida, mesmo que não queira ficar unida por muito tempo, pelo menos para ter os números aí, ali por um... esse voto. por um tempo maior, né? pelo menos para ficar mais garantida ali com os números, né? Criar inimigos, demorar um pouco mais para criar inimigos, né? É... Acho que faz sentido, é uma leitura que faz sentido, mas pelo que você conversava com as pessoas da tribo, era, era um sentimento que você estava sentindo que estava sendo compartilhado, as pessoas estavam, tipo, vendendo essa mesma essa mesma energia assim. é, para mim tava, e eu achava interessante assim a personalidade da minha tribo eram pessoas com, com personalidades menos expansivas do que da outra então era uma tribo que eu, que eu achava que fazia sentido as pessoas trabalharem junto por um ou dois votos e elas me venderam isso assim tipo o Ollie, que foi quem acabou flipando, por exemplo era alguém que eu era muito próximo assim, tipo eu fui, quem me chamou para ir para Vélez foi o Ollie então, era alguém que eu já estava. Tipo, a gente não foi para o CT, mas era alguém que a gente já trabalhava tipo, há muito tempo. De, porque você não vai para o CT, mas você está fazendo plano ali para todo CT. Informação cruzava, a gente compartilhava coisas, checava e tal. Então, era alguém que eu tinha uma confiança. Sim. Mas quando a Marcela foi para a tribo, já tinha acendido um sinalzinho de alerta. E Inclusive, eu comecei a me aproximar mais de outras pessoas da tribo. Mas nunca imaginei que fosse acontecer desse jeito. Não vou, cedo, não vou mentir aqui. Ou que se acontecesse, que eu seria o alvo. Eu achei que eu não seria, se, nesse caso. Se assim, a gente estava... Seria o Jairo. Sim. Bom, é, inclusive o Jairo até comentou isso no, no voto dele, né? Que foi... Eu acho que foi o maior voto que eu já li na minha vida, assim. Entendeu? <risos> Sim. Ele me contou de tarde que ele ia fazer uma expotão imensa. Aí eu vi virado, tu, aí tu fica, a gente vai voltar junto, tu vai se queimar à toa. Ainda falta os ainda dois parágrafos ainda para eu acabar já. Eu estou lendo aos poucos, tomando chá com Tom Hardy. É, tá, aí eu estava muito nervoso. Mas já. vai chegar o momento, tá? Que eu vou acabar. Já, já rolei aí meu textão, mas enfim, não acabou. Bom, é... tá. Aí. Eu acho que isso é uma coisa também que acaba sendo um pouco determinante, né? Porque você achando que você vai ficar imune, você fica um pouco mais relaxado. E eu sei como é que, como é, que é essa sensação, porque eu também acho que é muito importante a imunidade no primeiro CT da Merge. E, e assim, eu sempre tento ao máximo, assim. E ela quase veio. Quando ela não veio... Te dá alguma alguma pontadinha assim, tipo, será que, será que vem aí? Ou, ou ainda assim, não, você tava, tipo, não, confiando no, no, no rolê? Eu passei o dia inteiro muito, muito nervoso. Assim. Tipo, e não era uma coisa racional. Passei muito. Tipo, eu falava com o coleto, eu cheguei a falar com você, tipo, o jogo não tava me fazendo bem, tava tendo crise de ansiedade, Mesmo achando que ia ficar imune, eu passei o dia muito, muito nervoso. E aí chega uma hora que você vai, tipo, tentando ser racional, tentando pensar e falou oh, velho, tipo, aqui agora eu não vou, não vou flipar, não vou propor flip para os outros, o melhor plano que eu tenho é esse aqui, e, tipo, se der merda, deu merda, assim. Eu não tinha ídolo, não tinha... Tipo, eu tinha uns fake, assim. No... <risos> mas até para usar seria complicado, tipo, teria que ser me justificar. Que eu tenho quase, tipo, 99% de certeza são fakes, mas... É... Mas é isso, eu não tinha muito o que fazer. Meu melhor plano era mesmo voltar com a aliança de, de sete que eu tinha construído. Inclusive, talvez tenha sido o motivo de eu ter sido alvo, porque eu, talvez me enxergassem como ponto de ligação da aliança. É, eu acho que talvez por por você ter montado a tribo, né, talvez você acaba ficando numa posição de muito destaque, né, assim. Sim, é isso, é, como eu te disse, eu não tive a opção de ficar completo, tipo, grita e não foi pra CT nenhum até, até chegar na merge, eu não tive essa opção, então eu acabei tendo que assumir alguns riscos. Mas eu não conseguiria prever que isso acontecesse, porque o Wally, eu acho que eu era uma das pessoas mais próximas dele na tribo, então para ele fazer um, um flip daquele e ainda eu seu o alvo, tipo, eu não esperaria nunca, assim. Que sim. viesse dele e que se ele flipasse fosse pra votar em mim. É, eu acho que tem isso também, né? Eu acho que tem também a energia de você ir para o CT falando assim, olha, pode sim dar merda, mas eu acho que se for dar merda, não vai cair em cima de mim, não vai cair no meu colo. Né? Eu acho que vai ter outra pessoa. E aí, começa a leitura dos votos. <risos> como que foi? Nossa, foi tipo... Eu falei já já deu ruim <risos> e, e tipo assim e aí tipo foi uma coisa que eu me chateei assim eu não não me chateei com voto inclusive tipo eu quem eu sei que flipou foi o Oli mas pode muito bem ter, ele ter flipado e avisado alguém que ia flipar e ter mais pessoas nesse flip então tipo, não é uma coisa impossível não me chateei com ninguém assim tipo desejo tipo melhor tipo a nível de jogo mas eu fiquei chateado com o Oli pessoal, porque eram 13 votos pra ler. Eu virei e perguntei na hora, tipo, você votou em mim? Me conta, não me faz passar 15 minutos esperando pra saber. E assim, tipo, ficou negando, ficou negando, ficou negando, teve uma hora que saiu da chamada, mas aí, tipo, respondi em grupo, e aí depois, tipo, quando saiu o meu voto, que ele foi dizer que ele tinha votado. Tipo, foi uma coisa que, que eu achei meio sacanagem. Não ele... façam isso com os amigos. Ele ficou de <risos> todo. É, assim, eu, eu entendo, bom, eu, eu não tô na história, né? Eu não tô envolvido na história. Então, assim, eu entendo o seu sentimento muito, assim, de ficar esperando. Eu também, tipo, prefiro. se você me deu um blind, eu prefiro que você me conte. Tipo, eu não tenho mais como me defender, já... já Ai, já, já, já... começou a leitura. E, tipo, eu não conheço nenhum caso de que alguém conseguiu esconder um voto, assim, em jogo. De que alguém conseguiu fingir que, tipo, votou... Tipo, que a pessoa flipou e conseguiu convencer que foi outra pessoa. Que fez o flip. Eu não conheço casos disso. Sim. Então, até se você flipou e seu flip deu errado, é melhor você contar logo, tipo. Sim. Por outro lado, também eu imagino, quer dizer, não sei, né? Não. Eu não, tô, tô aqui, também me colocando no lugar do Oli. Eu me imagino que, tipo, putz. Deve ser muito punk, assim, você tá na, na posição dele também, assim. Ah, é... velho, eu não. Então, tipo, eu sou... Tanto que a gente tem nossas brigas homéricas pelo Danilo, velho, você fez a coisa, você não tem o direito de sofrer mais que a pessoa que você deu blind. Você não, não é permitido esse direito a você. Um beijo aqui da mandigo pra você, entendeu? Meu do Cris. Tipo, com o Rabone no CT mesmo do... da... que aconteceu do... da eliminação dele, eu fiquei 15 minutos sem chamada com ele. Abriu o voto, eu, tipo, Rabone, votei em você. Mas, olha só, você falou... E era uma coisa, era uma hipótese que eu tinha levantado. É, porque, né, quando... Acho que isso é público, né? Acho que todo mundo tá sabendo que o, o Flipper foi o O olha, né? Assim, que eu voto de... Se não tô tá sabendo, gente já falou várias vezes. Não, eu acho Vai que... Virar, eu, se não for, eu, tô, eu vou ser demitido. Não, admitido. já falei. Não, mas foi... Ficou, ficou, ficou claro, assim. Já comentaram, tá? já vi comentando em grupos. Bom e aí eu fiquei pensando né que tipo assim era o Ali era uma pessoa que até então no jogo estava ocupando um lugar desse que você falou que você gostaria de estar ocupando né um lugar de mais mais discreto no jogo assim estava confortável estava numa aliança mas estava num posicionamento mais discreto e aí eu fiquei pensando será que não rolou tipo ele não se sentiu pouco ouvido e aí tipo assim ah não ninguém está Tipo, e aí, você falou várias vezes antes de eu te perguntar. Aí você falou: o Alia era uma das pessoas que eu mais confiava. O Alia me, me, me, me fez tipo, foi um dos motivos que eu fui para Veles. Então você acha que, tipo, o que levou o Ali a flipar? Se você souber, por favor, e não for público, não precisa falar. Mas a sua, a sua impressão é de que não passou por aí, que não tem a ver com como tudo ele estava se sentindo que... nessa. Tudo que eu vou falar aqui são conjecturas. Assim, eu não sei o motivo do, do flip dele. É... Eu não, eu não vejo como faria sentido para ele flipar só pela Marcela. Tipo, não vejo. Ele não queria o boot dela. Eu já tinha sentido isso quando teve a swap da, quando teve a troca de, de pessoas. E foi inclusive um dos motivos que eu esqueci o nome da Marcela. É... Ele não queria o boot dela. Eu sabia disso. Mas assim você vai flipar, eu não sei se ele flipou sozinho, se ele deixou pessoas infiltradas na... do outro lado, tipo, ah, eu volto aqui. Mas se ele fez isso, tipo, é uma exposição absurda. Ele vai ter que me muito bem isso se ele chegar no FTC, porque você assumir essa exposição sozinho na caixa dos peitos, no F13, tipo, se foi um movie brilhante, você vai carregar uma... Um... você vai carregar, tipo, essa cruz a margem inteira. Um alvo, né? foi um move merda tipo você vai carregar essa cruz também tipo o resto do jogo todo tipo eu não entendi para que se expor nesse, desse jeito nesse momento do jogo tipo mesmo que ele tenha uma intertribal foda assim tipo parabéns para os aliados dele que botaram ele nessa posição é porque realmente assim você sai de uma posição de discreta para uma posição né? É... mais preze assim tipo tem mais jogo pela frente do que o que ocorreu até agora bom não é o momento de você querer botar essa carinha para fora é, bom, é mas, assim, os... tipo eu tô falando tudo de de perspectivas de coisas objetivas ele pode conseguir eu não sei o jogo dele tô é, não, do... é isso. e eu acho que é isso né é bom é, tipo a minha leitura no momento é essa e tipo pode estar com... vai mudar completamente ao longo do jogo tipo é Sim. o que eu vejo e é uma coisa que eu acho que também a gente vai descobrir, em algum momento a gente vai descobrir onde é. que essa história, onde, onde que está a raiz dessa história. Mas, tá. Inclusive, uma coisa que é um pouco a dinâmica dessa temporada, que, eu, que é algo que eu quero comentar assim porque é muito abatido inclusive a plateia, é essa coisa que vem alguns jogadores dizem ah, eu sou subestimado, ah, eu sou subestimado, e aí a plateia vai e compra a história. Gente, pelo amor de Deus, essa estratégia pura, eu queria estar no, no bolo das pessoas que podem virar e dizer que são subestimadas, porque é muito pior você ser superestimado. Tipo, muito pior. A Marcela mesmo, tipo, ela, para mim, é um exemplo gigante disso. A menina já ganhou o jogo e ela consegue dizer Ai, não sei o que tá acontecendo, não entendi a twist, não entendi a prova. E, tipo, todo mundo achando normal, malva, assim. Eu, eu bato palmas e tô jogando ao vivo assim, mano. Mas para bater, tipo, é para louvar de pé, assim. E a batella fala muito isso, e tipo, no jogo se, se cria uma mística, tipo, de quando foi anunciado o cast, esses são os alvos, e as pessoas não param para perceber que ele já tem três semanas de jogo e os alvos são baseados nas trajetórias que já foram feitas dentro da temporada, o que ocorreu antes. Tipo, já é relevante agora. Sim. Com conexões aconteceu a mesma coisa, assim, tipo, eu falei que eu tinha um alvo imenso, tipo, por minha conexão com o Rodrigues. O Leandro e o Pedrinho eu não sei o que eles vão fazer da vida deles. Mas a Marcela e o Ali era uma conexão que todo mundo sabia desde o início do jogo e, tipo, ninguém se importou. Então, tem muito isso, da forma como as pessoas são lidas. Foi uma das minhas grandes preocupações, assim, ao entrar nesse jogo. É, eu acho que você é lido. Pelas é, objetivas. Sim, eu acho que dependendo de como você é lido... É porque eu acho que, assim, dá pra você lidar bem e lidar mal em cada uma das duas pontas, né? Você pode lidar bem com o fato de, de ser lido como uma pessoa que joga bem, você pode lidar mal, mal ou, ou, e o contrário também. Mas, de fato, assim, é, é, é muito diferente. E eu concordo com você principalmente com o fato de que agora, na Merge, agora cada um já tem a sua trajetória, já tem o seu alvo que construiu aí durante a, a temporada, já tem as decisões que tomou, já tem linhas tra traçadas, por mais que elas estejam borradas, né? É, já tem já tem já as pessoas já fizeram a escolha, já mostraram que vieram já já assumiram um grupo é, tipo, em algum já momento. tem gente ali completamente exposta que você sabe que tipo é um dead man walking, assim que está ali mas tipo não tá mais e então é, é muito é complicado isso, porque como... tipo você fala um a tipo você fala um a e já nossa não crise é muito estratégico tipo nossa não tem como tipo eu... Não, eu tava completamente perdido nesse jogo, assim, tanto que meu plano, tipo, o único plano que eu enxergava como factível era uma família feliz. Então. Tipo, eu não tinha um milhão de estratégias mirabolantes, mas você joga com esse peso das pessoas acharem, tipo, isso de você. É, é complicado, e eu acho também que, tipo, depende muito, sabe, porque... Depende muito da, da, da, do, das alianças que se formam, dos objetivos pelos quais as alianças se formam. Porque se você está numa tribo também, que tem só uma pessoa ali que vai ser lida como uma pessoa que não tem alvo, e você está numa maioria de pessoas que tem muito alvo, essa pessoa pode virar alvo porque ela tipo em algum momento vai surfar no jogo e você vai ficar tipo, indo longe sendo tirado porque é alvo. então acho que depende de uma série de fatores, mas nesse momento do jogo, eu acho que não faz mais sentido pra ninguém é, trazer coisa de fora, tipo, ah, o que a pessoa fez no passado, agora as cartas são dadas em Ucrânia, sabe é, é o jogo de Ucrânia agora que <risos> que, que conta é. eu bom, tudo bem aí, bom, você achou que tinha linhas ali desenhadas na merge e elas te surpreenderam. Você acha que a tendência agora é criar microgrupos dentro do, dessa, dessas 12 pessoas que a gente tem agora no jogo? Ou você ainda acha que, que essas linhas vão ficar tipo, definidas, mas borradas em alguns pontos? Eu acho que alguma configuração dessas linhas deve permanecer. Porque, por exemplo, assim, é minha visão. Se o Ollie flipa tipo, sozinho para a minha tribo, eu não tenho uma aliança prévia com ele. Eu não escolhi quem era o Boot. Tipo, eu não sei porque ele flipou. Tipo, eu não ficaria nessa aliança. Hum. Tipo, porque. É uma coisa que salta os olhos, assim. Uma pessoa mudar sozinha de lado, do nada. É. A não ser que. É, é, é, é. né? É. <risos> Se ele estivesse, tipo, muito insatisfeito com a posição dele, se sentindo muito no bórum, se sentindo, tipo... Sim, com muito... a da Débora. Tipo, ela falou claramente para tipo a não vou votar com vocês. É. Tem que saber, né? O que a gente vai descobrir aí mais para frente. Caso, olha, é um caso que a gente tem que pegar a lupinha. Ai, poxa, eu tirei minha lupa daqui hoje, podia usar ela pela primeira vez. <risos> Nunca uso. Hoje ela não tá aqui. Mas, enfim. Bom... Papo para os próximos capítulos dessa história, então. <risos> Amigo, vamos lá, vamos lá. É, eu, a gente jogou junto. É, você, em Serra Leoa, era uma pessoa que eu queria que tivesse chegado longe. Eu acho que o seu, a sua eliminação precoce em Serra Leoa foi uma eliminação que deixou o cast todo, tipo, meio com um, um amargo, assim, sabe? Poxa... O Chris podia ter chegado mais longe, ele tinha mais potencial, ele... ainda não era a hora dele sair. E eu acho que foi um, um sentimento que você também carregou, depois que a, a temporada acaba. E, enfim, como é que foi receber o convite para voltar e reescrever essa história? <risos> a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Vai dar pano para a manga. É, como eu te disse, em é, Serra Leoa eu fiquei com aquela sensação de, tipo, de não joguei. E você fica com aquilo. É, e é uma coisa que eu tenho que analisar toda a minha trajetória com survival, acaba não entrando só em Serra Leoa. Acaba entrando também no TW, que foi outro jogo que eu joguei, no qual, tipo no primeiro jogo, tipo eu tive meu melhor resultado de de estar numa aliança dominante, de, de saber tudo que ia acontecer, a todo momento que ia acontecer, da forma que ia acontecer, do jeito que eu queria que acontecesse na maioria dos casos. É, fiquei em segundo, mas, tipo, poderia ter ganhado, tipo, fiquei muito perto, porque na última prova de unidade mesmo, a prova primeiro foi anulada e depois eu empatei com a Tainá e perdi no, no desempate. E se eu tivesse eliminado, provavelmente eu teria ganho. E aí você fica com aquela, tipo, nossa, eu fui tão perto, tipo, eu quero esse sentimento de novo. E aí, tipo, tive duas experiências frustrantes e aí eu falei, e aí eu ficava com aquela coisa de, tipo, ah, em Israel não aconteceu por X, em Serra Leona aconteceu por Y. Já deu, né? E não, porque eu quero uma chance de ir longe de novo, de, de jogar, de, de fazer as coisas, de chegar longe numa merge, que eram os objetivos. Mas aí eu aceitei, tava muito animado, tipo, eu pedi um tempo para pensar porque eu não sabia se cabia na minha vida, mas eu queria, eu sabia que eu queria. Mas eu estava me convencendo, de porque eu, eu abandono mesmo, eu não, tipo, eu, não tenho, eu não tenho limites. Eu não consigo me pôr limites, fazer de uma forma saudável, então me conhecendo eu tinha que saber, eu estou disposto a parar dois meses da minha vida para isso? E aí eu aceitei, tipo, já no mês anterior eu tava, tipo, para morrer de ansiedade, olhava mil coisas, li, via mil podcasts sobre neurolinguagem, eu mudei minha foto do perfil para tomar foto sorrindo. <risos> e tipo, ah! Sim, porque eu sei que uma das coisas que eu passo é que sou uma pessoa fechada, sou uma pessoa se intimidam, então fui pra, pensando como trabalhar isso. E tava, tipo, no mês anterior tava para explodir, assim, a ansiedade. Só que aí chegou o jogo e eu fui vendo que tipo tava me sugando, tava parando minha vida, que eu não sentia mais o mesmo prazer que eu já sentia antes. Que... Que tava muito mais ruim do que bom, que eu tava ali me agarrando pela minha competitividade, porque quando eu começo uma coisa eu quero levar até o fim, do que por realmente querer estar tá fazendo aquilo. E foi bom eu ter tido, eu ter voltado, porque eu pude exorcizar esses fantasmas do do IC. E foi bom ter realizado isso antes de ser eliminado, assim. Tipo, eu acho que eu já tinha tipo, eu já tinha conversado contigo sobre isso. O tipo, meu ciclo com o Survival acabou, assim. Não, não não me vislumbro jogando novamente. Acho que as coisas na vida têm, têm seus momentos. Eu, pra mim, deu, assim, até no emocional, eu tava me, me sugando muito. E foi isso. Então, eu acho que foi uma experiência que eu precisava passar por ela. Não foi necessariamente prazerosa. <risos> e mas agradeço consigo. muito. Calma que ela ainda não acabou, hein, amigo? Você pode voltar ainda. Calma, guarda um pouquinho de energia. <risos> que vai que precisa. É. Isso aí a gente deixa para uma outra conversa. Mas... mas é isso. Considerando isso aqui como se tivesse acabado, se a probabilidade maior é que não aconteça a é repescada, Se acontecer, a gente... a gente finge que nunca ocorreu. Mas... Mas é isso, foi bom, foi bom ter esse, esse encerramento, tipo, um trauma que eu tinha de Serra era, era essa questão dos poderes e de ter sido eliminado com anixi, com o martelo, então ter sido eliminado num voto 7-6 sem nada foi ótimo, foi... Libertador, é... né, amigo? <risos> foi, não posso botar, botar a culpa em nada. E é isso, tipo ficou aprendizado tipo, Os sonhos mudam Não é porque eu queria muito ganhar um survival Que eu só posso descansar <risos> Quando eu ganhar um survival tipo, Não, alguns sonhos a gente realiza Outros sonhos não Outros sonhos a gente deixa de ter E foi importante ter, ter esse, Essas reflexões ao longo da temporada Muito bem Olha, mas não acabou E vocês sabem Que eu sou uma pessoa que inventa moda e a Merge chegou, e com ela, o um novo quadro. O quadro da Merge que substitui o quadro anterior, se chama Ela Faz o Chazinho Dela. A Cris já está sabendo das regras. Para o resto do cast e para a plateia vai ser novidade. Bom, é, me inspirando aí na twist da, da temporada, o Cris vai tomar decisões agora que essa reta final é por conta dele. É ele que vai decidir aí o que, que ele vai fazer. Primeira decisão que você vai tomar é se você vai revelar quem são os seus arrobas ou não. Você vai revelar ou não? Será? Tenho que revelar todos ou posso revelar alguns? Eu não decidi não. Ah, é, é <risos> seu. Ela faz o chadinho dela. Faço que a minha twist. É. É. Bom, então tá. Não, tá. Vai. Porque eu acho que depende do que você vai escolher também, né? Pra você decidir, você vai... Você vai ter que me recapitular até para apresentar para a plateia também, porque foi 50 Bom, anos atrás. Enquanto... <risos> ele vai ter que... enquanto ele pensa aí se ele vai revelar ou não quem são os arrobas, é... ele vai ter que escolher entre três possibilidades aí. Também a critério dele, é o que vier na cabeça dele, a interpretação do que, que, é, do que, que são cada uma dessas coisas. Primeira possibilidade vai ser para Belinhas, nosso velho e conhecido quadro de da da da, da mur é, Ele vai fazer um desejo para cada um das arrobas. A segunda possibilidade ele vai entregar pedaços de bolo. Então ele vai falar para quem vai o primeiro, para quem vai o segundo e para quem vai o terceiro pedaço de bolo e vai explicar por quê que vai ser essa ordem. E o terceiro, a terceira possibilidade ele vai dizer quem ele convida para a festinha dele, de modo que não pode não convidar ninguém e nem convidar todo mundo, tem que sair de cima do muro. Então, faça a sua escolha aí, qual das três? Você vai só para a velhinha, vai distribuir os pedaços de bolo ou vai convidar para sua festa? Eu vou só para a velhinha. <risos> Muito bem, mantendo os clássicos sendo mantidos por enquanto. E aí, vai revelar os arrobas ou não? Um garoto garota tradicional. É. <risos> Eu mas contava é. tudo que estava acontecendo no meu jogo. Tá. As pessoas podiam acreditar ou não, mas eu contava. Bom, é... então, o, primeiro, <risos> o primeiro Soprando velhinhas explícito, versão explícita. Muito bem. Então, seu primeiro arroba é o senhor Pedrinho, Pedro Pioti. Pode soprar a velhinha dele e dizer o que, que você deseja para ele. <risos> Pedrinho. É... Então, eu acho que você está sendo muito atacado no jogo e você tá pagando por erros que você mesmo cometeu, mas eu não acho que você merece ser atacado, tipo, nível pessoal. É, procure resolver as coisas do jogo dentro do jogo e, tipo, e é isso. Deixa eu lá, tipo, os, os erros que você cometeu ou não, não foram nada, tipo, para ser, ser crucificado também. Muito bem, velhinhas sopradas. Segundo rouba, dessa vez explícito, é o senhor Wesley. aí Vamos usar a para a granelinha do Wesley. o uh, Wesley é um fofo assim, mas eu senti uma nuvem no, no jogo dele. Era era muito complicado de, de me aproximar dele assim, por mais que eu tentasse. Eu acho que ele tá fazendo um jogo muito bom, mas ainda não sei se eu tô supondo ou tipo, se de fato tá. Mas tô, é um jogo que eu tenho muita curiosidade para para conhecer de fato. Muito bem, para fechar as arrobas. Então, senhor Lucas Moscatelli, o Mosca pode soprar a velhinha do Mosca Mosca, cabe a você carregar a nas costas agora Eu <risos> aqui torcendo e vai lá tipo. é isso bem, velhinhas sopradas amor, agora é aquele momento que você manda beijo para os seus fãs conclui aí <risos> a, sua, a sua participação faz as suas considerações finais a palavra é toda sua Vou mandar beijo para 50 pessoas que me votaram no top 5. E nesse momento estão desolados. Foi o que Sim, eu falei, foi que... Não sei de onde as pessoas tiram que eu sou bom nesse jogo. Mas agradeço a lembrança. E é isso. Fui queridinho algumas vezes. Eu acho que eu dei alguns pontos para as pessoas. Também não foi o pior dos flops, não. Não, a, a, a gente... Nós que botamos você falando em nome do, do 50 agora, que eu, nós estamos muito orgulhosos com sua participação. Amigo, eu fiquei muito feliz, você era uma participação muito óbvia para mim na, na, nessa temporada, tipo, eu sabia que era, era só uma questão de você querer para você estar tá nesse cast. Então, a única coisa que me fazia ter algum tipo de dúvida era se você estava disponível para isso. É, não foi nenhuma surpresa para mim te ver, fiquei muito feliz. É, fiquei muito orgulhoso com a sua participação, Acho, espero que você tenha realmente, assim, como você falou, eu sei o que, que você estava buscando aqui, eu espero que você tenha encontrado isso, espero que você tenha encontrado algumas respostas, e, enfim, é isso, boa sorte aí na repescagem, e vamos ver, vamos agora acompanhar o banquinho da Ponderosa aí, abrindo as portas da Ponderosa, Prefeito que eu sei o que, que é, é isso Ponderosa. também, a gente tem muitas coisas em comum, né, amigo, talvez por isso Oi? que a gente ficou, a gente tem muitas coisa em comum nos nossos jogos. Eu também acabei de abrir Porta da Ponderosa lá na, na, no jogo ao lado ali. Enfim, eu faça um dois são uns no júri também, mas ao contrário do Álvaro, eu não sou mãe de ninguém. Então, vocês que, que se deem ao trabalho de deixar o jogo de vocês bem claro, assim, tipo, é, uma, é uma dica que eu dou para Cash. Eu não vou fazer um milhão de perguntas. Se você não conseguiu me, me convencer do seu jogo em cinco páginas escritas do World, o problema foi seu. Eu vou... não sei, eu não entendi por que, que você está falando isso para mim. Mas tudo bem, está no ar aí, entendeu? <risos> o trabalho, trabalho de me convencer que o jogo foi mais do finalista. Eu não tenho que extrair nada de ninguém. Vou, vou ao longo do jogo ficar, ficar tentando entender o que aconteceu. E é o trabalho de vocês demonstrar e demonstrar que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Estavam muito tomando bem, boas decisões. Muito... Arrasa, no júri, amigo. Se você não voltar, se você voltar, muito boa sorte. Para vocês que acompanharam, mais uma vez batemos a uma hora de chá. Uhum. Espero que vocês estejam gostando. É <risos> Não foi uma horinha. Eu acho que o do Edu vai bater, ou como maior, por enquanto. Mas gente, me deixem saber. Se tá longo demais, comentem aí, me deem feedback, que é assim que a gente vai melhorando o chá. Tá bom? Beijo para vocês. A vida, uso para vida, assim, bem no acelerado. Tchau. <risos>